Óbvio, já está ao vivo. Muito bem. Pronto, Karine. E essa aí você vai minimizar essa essa, essa, essa linha amarela. Vai clicar no amarelo. Isso. Vai abrir o um cron, que está a direita okay. aí. Isso. Aí você vai dar um... Vamos atualizar aqui. Achei que já vai aparecer pronto. Clica nele aí. Vai pegar a compartilhar, compartilhar, copiar. Além copiar. É, Copiou, copiou, aqui. Agora Alguma coisa sai daí? lá de isso é bom pessoal eu já estou aqui praticamente pronto para iniciar a cirurgia. Ah, já fiz toda uma... Bom, na verdade, ainda não vou... É... Acho que está assistindo. Está né? assistindo, é, porque na verdade... É, pessoal que está assistindo já, por favor, me fala se está me ouvindo bem. Está tudo bem com som? A imagem eu sei que está legal, mas por favor, o som me falem se está bem. Coloca um joinha. Coloca aí de onde é que vocês estão me assistindo. Por favor. O som está ok? Oi, oi, oi. Está tudo bem com o som, pessoal? Olá. Quando passo em casa eu estava no Uber esqueci o modelo aí o Uber em casa vai pegar. Pessoal tudo bem com o som? Márcio Márcio bom dia. Tá tudo bem com o som? Jóia, é, tá oi, dele tudo bom? Bom. Já já tem algumas pessoas. Uh, aí acompanhado. É, eu já fiz toda a avaliação a, a, a, clínica antes dessa paciente. Ela tem uma demanda a, restauradora, tá? e ela tem planejamento de fazer paciências e o som não está legal. O som não está legal. Está meio abafado, aí, é isso? É que eu estou usando uma e aí vai ficar meio complicado de vocês me ouvirem tão bem. Assim. E... Ah, eu. Tá, ah, é... ah. tem que colocar para Tá, tem que é... colocar é... para gravar. Tá com eco? Tá certo, tá com eco. Então deixa eu ver como é que eu vou fazer. Uh, tá com eco? Então, Karine, tá pega ali, Liga, é, abre o Safari, que ele pode ser diminuído. Pra se que esteja dando eco. Pode ser, não, aí. Foi Tu tem um fonezinho de ouvido? Tenho. encaixa. Mas aí eu não, vou... não vai dar certo. Agora vai dar certo.